Acompanhando o exterior, a bolsa brasileira conseguiu fechar no campo positivo pelo segundo dia consecutivo nessa quarta-feira. O índice Bovespa fechou em alta de 0,94% aos 98.193 pontos. Assim como os índices norte-americanos SP500, Dow Jones e Nasdaq, que fecharam todos no azul hoje também. E essa animação toda de hoje ocorreu graças à notícia de que os estoques de petróleo dos Estados Unidos caíram mais do que o esperado, o que além de impulsionar os ganhos de companhias ligadas ao petróleo, como é o caso da Petrobras, que subiu mais de 1% hoje, também mostra que a economia norte-americana continua firme. Mas apesar disso, o clima de cautela continua, porque amanhã serão divulgados os dados do PIB dos Estados Unidos, da França e do Brasil. Aí sim, poderemos ter uma ideia melhor de como andam as coisas. Com relação à moeda norte-americana, a pressão continua. O dólar fechou em alta de 1,02%, cotado a R$ 4,17, mesmo com mais um dia de atuação do Banco Banco Central brasileiro tentando segurar esse rojão. Aliás, essa nova política intervencionista do Banco Central no dólar, além de queimar as reservas brasileiras, está fazendo com que algumas pessoas comecem a repensar se de fato teremos mais um corte na Selic na próxima reunião do Cupom, agora em setembro. Então é bom ficar de olho. Para esta quinta-feira, além da divulgação do PIB brasileiro, teremos também os dados de inflação medidos pelo IGPM mensal de agosto. Lá fora, além dos PIBs, também serão divulgados os dados da balança comercial dos Estados Unidos de julho, além dos pedidos semanais de seguro-desemprego, o que sempre movimenta bastante o mercado. Então, fiquem ligados!